Salve, tropa! Precisamos conversar sobre os assuntos principais do nosso sabadão. O cabaré tá pegando fogo em Brasília com a CPMI do dia 8 de janeiro. A gente vai explicar por quê. Vamos falar sobre os recordes de desmatamento na Amazônia. Também temos CNHs já começando a ser suspensas, certo? Vamos lá. Primeiro, então, que tivemos 173 deputados que assinaram a CPMI do dia 8 de janeiro se formos aqui para a lista tá vocês vão ver aqui ó União PL PSDB MDP temos do Novo certo Republicanos MDB Republicanos União PP PL PL PSD Qual que é de todos esses partidos vocês que gostam de política sabem muito bem essa é a famosa turma do centro Trão. E eles não têm esse nome de Centrão à toa, certo? São aqueles que ficaram especialistas em política no Brasil do poder pelo poder. Estão lá, não interessa qual que é o lado, se vai ser socialismo ou capitalismo. Eles querem poder pelo poder. E como é a própria engenharia disso, eles querem tirar o Lula, que é da esquerda. Assim como fizeram com a Dilma no passado. Hoje, o Dilma sabe que seu maior problema não é mais os bolsonaristas. Vejam que pararam de falar sobre, né? Já enterraram todo mundo, já sumiram com os canais de todo mundo. Mas quando a gente vai falar ali de Centrão, essa CPMI do dia 8 tá incomodando e está incomodando pesado. Vejam aqui em outra notícia. Dino semi-CPI do 8 de janeiro e dispara, é CPI ou CPMI? Eu sempre me confundo, né? Alguém vai ter que me explicar aí nos comentários, por favor. Vai atrapalhar pautas do desgoverno, diz ele. Ué, que pautas são essas sendo atrapalhadas, meu querido? Certo, o que, que é? O que, que o Estado tanto precisa nesse momento? As pautas de censura da internet? de combate às malditas fake news, que a justiça possa calar absolutamente qualquer vídeo que incomode essas pessoas, podem ter certeza que o Brasil está indo ladeira abaixo nessa questão. Mas se a questão é para simplesmente censurar todo mundo, que seja bem atrapalhado. Agora, quem não deve, não teme, não é mesmo? Que história é essa de atrapalhar pautas do desgoverno? E aí, tá, pra você ver que não é só sites de direita, noticiando, temos aqui na Veja, gente. Desgoverno e aliados intensificam ações para minar CPI sobre o 8 de janeiro para o Planalto. Comissões do Congresso sobre atos golpistas serviriam como palanque para a oposição contra eventuais erros de ministros como Flávio Dino. Então a própria esquerda já sabe que houve vários erros, tá? Eu preciso voltar aqui e repetir todas as vezes... Porque tentam nos culparem por essa merda E a gente ficou aqui avisando desde o final do segundo turno Que aconteceu o do Tupiniquim Que a esquerda estava provocando Que a direita estava caindo nessa armadilha Que foi exatamente o que aconteceu Então eles já sabiam de meses com antecedência Que isso iria acontecer E essa CPI, gente Imagina como é que vai ser Se a CPI pegou quente contra o Bolsonaro Na questão lá da saúde Essa CPI seria três vezes maior eles sabem que isso daria audiência no Brasil inteiro. Quando o brasileiro ele tem algo para ver de tarde sobre política, ele vai ver sobre CPI. E isso vai trazer um foco para o que realmente aconteceu. Agora, se foi toda a culpa da direita, se foi toda a culpa dos bolsonaristas e a esquerda não pôde evitar, foi um desastre total, isso não estaria beneficiando eles? Agora, para eles é ótimo que quem decida tudo sobre isso seja o um único indivíduo, Alexandre de Moraes, e que nenhum brasileiro possa saber o que realmente aconteceu. A narrativa já foi enterrada. Foram terroristas da pior espécie que atacaram no dia que não tinha ninguém, certo? Então, tem muita coisa aí pra cavar dessa CPI do dia 8, certo? Então, bora, baixa. Agora, vamos fazer isso daqui, velho. Ai, ai, como vocês sabem, nosso canal foi processado N vezes, porque a gente aqui não tem medo de políticos, certo? Inclusive, meu canal pode deixar de existir. O YouTube ainda não me explicou porque meu saldo não está sendo depositado, certo? A gente está esperando essas respostas, mas... Enquanto isso não acontece, você pode participar da nossa sétima rifa Por 10 reais você concorre a 700 reais no Pix E ajuda o canal a só sobreviver Tá certo? Mas vejam Agora tem mais problemas para eu pensar na minha vida Começou Mulher tem a CNH suspensa por não pagar dívida de 3 mil Lembrando, ela também está proibida de deixar o Brasil Seu passaporte foi o que? Cancelado, parceiro Coitada, meu Deus. A, ju... a decisão do juiz aqui de Jales, São Paulo, determinou que a Carteira Nacional de Habilitação de uma Mulher Devedora fosse suspensa pelo período de um ano. A medida foi adotada como forma de forçar o cumprimento de uma obrigação de quitação de dívida e reparo de danos morais. Hum, o que que essa mulher foi, hein? Xingou alguém no Twitter? Falou que o Dória era mafioso e agora tomou um processo igual o nosso pro resto da vida? É, bem-vindo ao clube. Então, entenda o caso. Isso é mais uma maneira, certo? Do Estado ir lá e colocar pressão em você. É a mesma coisa na China, é os seus créditos sociais sendo implementados. Se você ousar criticar alguém e dar a sua opinião pública, você será processado, vai perder sua CNH. As pessoas já não tinham um dinheiro, já não tinha conta em banco, já não tinha cartão de crédito, né? Eu não posso ter nem PayPal, mano. Os caras vão lá e fecham o PayPal lá na Gringa. Mas agora... Essas pessoas não têm direito nem a ter a própria carteira de motorista. E se você dirige Uber ou coisas do gênero, eles não estão nem aí para você, cara. Pelo jeito que parece que estão contando é que ela realmente precisa para uh, uh, o seu trabalho, mas eles novamente não estão nem aí. Então, mais um passo para uma ditadura onde você tem que temer abrir a sua opinião e se expressar, seja para o que for. E você só pode aceitar em silêncio tudo, certo? Aí. Vamos falar aqui sobre algo que é ridículo, tá? Só que e agora, hein? E agora? E agora? Como é que faz? Em duas semanas, desmatamento na Amazônia já bate recorde para fevereiro. Até o dia 17, alertas do INPE contabilizaram quase 209 km2 de devastação. E aí? É culpa ainda é do Bolsonaro? A culpa é do Biroliro? Vão prender o biroliro por culpa de desmatamento na Amazônia? É dele? As empresas? O um governo Dilma não tá nem aí. Eles se sentam sobre o maravilhoso trono da hipocrisia, certo? Eles não precisam de nenhuma maneira fazer o certo, que era no mínimo combater isso. E aí vão falar o quê? É culpa do Bolsonaro também? Ah, pelo amor de Deus, cara. E aí? E aí, Marina Silva? Como é que faz 209 quilômetros e você não vai fazer nada? Agora, só trocando de assunto aqui rapidinho, né? Já que ele ainda tem tempo. Olha isso daqui. Jovem Pan processa Sleep Giants e diz que perdeu 800 mil reais de site. Tá, você vai processar, o que a gente descobriu que são dois é um casal de jovens. Aham, uhum, sim. sei eu sou otário, né? Mas esse casal de jovens vai ser os processados. Eles não vão perder nada. No máximo ali vão ter a CNH suspensa, enquanto alguém continua os financiando. Agora, serviu a Jovem Pan a atrapalhar a vida de todos os seus jornalistas, destruir a sua reputação? Serviu alguma coisa pedir perdão para as massas enfurecidas da esquerda? É claro que não serviu de absolutamente nada. Nada, e mais uma que vai ser completamente destruída A esquerda, como vocês sabem, não pode ter inimigos Porque nós falando, nós ressoamos com as pessoas Ninguém quer saber de imposto Falando nisso, tem algo muito importante chegando aí Certo, o Dilma está mais preocupado com a CPI do dia 8 Por causa da popularidade dele Agora ele está numa conundrome com relação aos impostos da gasolina Ou ele aumenta os impostos aumentando a inflação pra caramba, fazendo isso afetar o bolso dos brasileiros, ou ele simplesmente vai ter que abrir mão ali de 50 bilhões do orçamento da União, e aí ele faz o quê, cara? tá Ele agrada o Haddad ou ele agrada a economia? Quem que ele pode fazer? Ah, agora, Brasília está cada vez mais divertido, eu acho que essa CPI do dia 8 vai ser o momento mais importante Parece que vão virar a página finalmente. É só o carnaval. Que parece acabar no Brasil que as coisas começam a andar. Brasília tá cada vez mais quente, rapaziada. O que, que vocês acham aí? Será que Flávio Dino tá com medo? A imagem dele vai ser desgastada? A CPI quando foi contra o Bolsonaro? Eles acharam uma maravilha, né? Podem chamar quem vocês fizerem, Inclusive, eu sou aqui voluntário. Eu deveria ser o primeiro a ser chamado nessa CPI do dia 18. Já que me acusam de tanta coisa, falam que eu faço parte do gabinete do ódio. E eu tava avisando do capitório Tupiniquim. Por que eu não recebo um convitezinho? Era o mínimo que esses caras deveriam fazer. Certo? E por último, saibam o seguinte. Daqui para frente, só e somente só a livre iniciativa de vocês pode continuar o nosso canal. Quanto mais a esquerda luta, mais nós nos fortalecemos. Se eu sobreviver, eu vou sair disso muito mais forte, tá? YouTube, tome uma decisão correta ou você pode estar tá entrando para o lado errado da história, tá bom, rapaziada? Então me diga aí nos comentários a sua opinião e até a próxima. Tchau, tchau.